com a possível certificação de dois geoparques aqui da região central, surgem oportunidades de geração de renda através de empreendimentos que valorizem o patrimônio cultural e natural. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre os geoprodutos. Eu sou Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje eu recebo a professora Neila Richard, coordenadora do projeto Geoprodoto Saberes e Sabores da Quarta Colônia. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado, Luiz Gustavo, por essa oportunidade de estar falando com você sobre o projeto e sobre a Quarta Colônia, que é assim é, é um tesouro que nós temos próximo de Santa Maria e que a Universidade Federal tem dado muito apoio, muito auxílio e tem também consumido bastante os produtos produzidos por lá. Que legal, professora. Uh, a gente está em um momento né, de certificação do Geoparque da Quarta Colônia como um possível aspirante Unesco. E nesse, nesse cenário uh, aparecem oportunidades de empreendimento né, de quem uh, mora, atua na região, de diversos produtos. Uh, tu pode explicar o que é um geoproduto? É, é, o geoproduto. Ele, ele pode ser, por exemplo, um souvenir, ele pode ser uma trilha, ele pode ser um produto, um, por exemplo, um morango, é, um alimento industrializado, semi-industrializado, mas de, mas de forma que ele tenha uma identidade local, que ele seja produzido e processado na Quarta Colônia. Por exemplo, nas nossas agroindústrias né, da Quarta Colônia, se produz é, em função... Da da, da, dos imigrantes, das tradições que ela tem, se produz muita cuca, muito salame, muito queijo. Né? Então, foi feito, é, no ano de 2021, foi feito um edital para as pessoas que estão legalizadas, principalmente as indústrias de alimentos, né, que estavam legalizadas, concorrerem a uma seleção para ter o produto é, é, atestado como um geoproduto de identidade local. Um produto que, além de ser local, ele ainda a, auxilia no desenvolvimento regional da região. Tem uma cerveja em Dona Francisca, chamada Tecodonte, que é maravilhosa. E é um produto que foi é, especialmente desenvolvido para ser um geoproduto. Que legal, professora. E é interessante pensar que os geoprodutos não são apenas comestíveis, né? Não, não são. Eles podem ser, como eu falei para você, assim um souvenir. E tem ali o pessoal de é, Silveira Martins, que eles fazem muito artesanato. E muito artesanato característico da região e com o histórico dos imigrantes, trazidos né, para o Brasil e passados de geração em geração. Então, geoproduto é isso, né? É o local, é o, o que está na região e que antes, Luiz, não saía da região, né? agora já está saindo. Professora, uh, e tu comentou né, que alguns uh, produtores participaram de um edital e produtores que ainda não tem o seu produto como um geoproduto. Como que eles fazem para virar o geoproduto? É, a a, a, a pró-reitoria de extensão ela está lançando, junto com o Condesus o Condesus é um consórcio dos nove municípios da quarta colônia, editais que são editais agora de fluxo contínuo. Então, a pessoa que tem a, o seu empreendimento legalizado, e isso é muito importante, Luiz, sabe? Ter o, o empreendimento legalizado ele pode concorrer e ser selecionado para para ser um gel E algo muito interessante é que os gel muitos deles são oriundos da agro agroindústria familiar. É, é essa é a área que eu mais atuo, né? E como você falou, né, eu tenho o, o projeto gel produto valorando os saberes e sabores da quarta colônia, que traz esse resgate. Então, muitas vezes, a agroindústria ela tem uma receita muito antiga, mas ela não sabe como transformar aquela receita em um produto industrial. Então, daí entra o projeto, onde ela auxilia no processamento daquele produto, transformando ele de caseiro em semi-industrial ou mesmo industrial, e também com toda a burocracia que é pertinente a uma legalização. Então as certificações, os alvarás, o manual de boas práticas de manipulação, né, os procedimentos operacionais padrão, os procedimentos operacional de higiene. Então o projeto auxilia em todo essa, em todo esse esse processo, né, da do produto da receita caseira até a receita Industrial e nisso, é, Luiz Gustavo, estão envolvidos em torno mais ou menos de 20 e 20, 23 estudantes de diversas áreas da universidade. Tem ali tecnólogos em alimentos, tem médicos veterinários, tem ah, agrônomos, tem isotecnistas, tem é, ah, agronegócios. Deixa eu ver quem mais tem. Administração, então, assim são é, vários estudantes, tem jornalismo, são vários estudantes envolvidos para é, apoiar né, e deixar com que esse, é, esse processo seja o mais fácil possível para o empreendedor e colocar ele em exposição. São sete etapas, né? ações que o projeto trabalha? Sim, são. Nós já concluímos. que Ele é meio contínuo, sabe, Luiza? A gente nunca conseguiu parar e começar um novo projeto. Então, ele vai sendo contínuo. Esse projeto ele vem praticamente desde 2013, que era o antigo projeto social da Quarta Colônia, onde nós tínhamos o apoio do BNDES. Então, nós tínhamos que legalizar né, várias... A, a princípio, eram 10 agroindústrias. Nós conseguimos legalizar 25 agroindústrias, de um total de 48 agroindústrias. E essas agroindústrias legalizadas, elas... É, é, ficaram ali no local né é, tem algumas que são ali de Nova Palma é, Silveira Martins Fachinal do Soturno Pinhal Grande né tem uma uma indústria de Pinhal Grande que é bem interessante se vocês tiverem oportunidade de até ir conhecer porque é de embutidos de suínos então a marca dele era assim era um porquinho cor de rosa bem gordinho né pelado, com a língua para fora e com o olho vesgo. Né? Então, dentro do projeto, foi feita até uma roupagem, né? porque esse suíno, esse porquinho, era o carro-chefe, era o que se usava quando, ele, quando o avô né, da, da pessoa chegou a, em Pinhal Grande. E hoje, depois do projeto, passando pelo projeto, hoje ele já é cisbi, né? Então, ele pode vender em todo o Rio Grande do Sul E o mais importante, a roupagem nova do porco né? O porco continua gordinho, mas ele já está sorridente Ele está com vestido, né? é, com, é, com boas práticas de fabricação e simpático Então, é, mudou tudo Ah, E antes ele tinha uma capinha de super-homem Nós tiramos a capinha dele né? Então a gente auxilia nisso esse projeto ele vem vindo e, e agora 2021 para expor os projetos para expor os produtos desse projeto nós pedimos para o shopping Royal, no Royal Plaza Shopping, para poder expor esses produtos. A feira aconteceu no início de dezembro, foi um sucesso, mas foi um baita sucesso. Antes, nós não, não podíamos vender nada da Quarta Colônia dentro do shopping. E nessa feira, nós, podemos, nós pudemos né, vender. Vendeu tudo, tudo. É, todos os produtos foram vendidos. 15 dias depois, o shopping nos convidou para retornar uh, novamente à feira. Fizemos novamente a feira, de novo, foi um baita sucesso, um mega sucesso. E, diante desses dois casos né, de sucesso, o shopping Royal Plaza ele convidou os participantes da feira para expor e vender seus produtos quinzenalmente, na, no terceiro andar, agora eles estão no, no terceiro piso, sem nenhum custo. Eles nos cederam o espaço para que seja colocados os produtos da quarta colônia e sejam comercializados esses produtos. Teve a próxima feira, ai, ai agora é no começo de novembro. Né? Não, não, não desculpa na segunda semana de novembro agora já tem a segunda-feira da mostra de produtos da quarta colônia Vale a pena conferir tá Luiz vale a pena que legal professora né mostra a importância né dos produtores saírem da cidade de origem e trazerem para Santa Maria né o shopping que é um lugar de circulação e estarem mostrando ali o trabalho desenvolvido né por eles e por vocês né junto no projeto. A universidade, ela é, nos apoia bastante nessa parte de extensão. E é muito interessante, quando nós uh, estamos desenvolvendo esses projetos de, de extensão, a receptividade das pessoas porque é, parece né quando fala assim ah a universidade vem aqui parece que a universidade tem um muro né mas esse muro ultimamente é tão baixinho que parece um, uma calçada né então eu a, o, as pessoas atendidas no projeto elas se sentem assim muito felizes e dão um feedback muito interessante para nós tanto que na visita que a UNESCO fez Uh, para atestar né, a, a Quarta Colônia como Geoparque, é, muitos produtos foram oferecidos para eles e tiveram assim, uma excelente aceitação. Os produtos são maravilhosos, né? tiveram uma excelente aceitação. Então, o saldo foi positivo, senhora Valia. Muito, muito positivo. E uma coisa muito interessante, é, Luiz, é que muitas vezes o empreendedor ele acha que ele é muito pequeno e que ele não pode sair ali da cidade. Né? Tem até o caso de uma da, das, das, de, de um empreendimento é, que nós atendemos que ela começou do zero. Né? É, foi feita toda a parte burocrática da, le, da legalização da indústria dela Ela tinha um outro trabalho Ela trabalhava na rede pública municipal E vendia, assim, de vez em quando, uns salgadinhos feitos em casa Bom, depois do projeto, ela saiu do emprego E hoje ela vende, acho que, dez vezes ou mais né? é, os produtos Antes eram só salgadinhos Hoje ela tem cuca, é, biscoito bolacha, é, pão caseiro, os é, salgadinhos, né? Então ela deu um salto muito grande. E hoje ela, a, além da região ali onde ela atua, ela tem também clientes aqui em Santa Maria e no entorno também de Santa Maria. Então foi um salto muito grande. A universidade tem auxiliado bastante na qualificação tanto das pessoas, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas, quanto na qualificação dos produtos, garantindo a segurança alimentar desses produtos oferecidos para os consumidores, para a população. Que legal, professor! Acaba que os geoprodutos são uma oportunidade também das pessoas empreenderem, né, mudar de vida, né, uh, trabalharem com o que gostam, com o que sabem fazer. Então, é uma oportunidade bem legal mesmo. Sim, e o mais importante é que é, os produtos que você tem na Quarta Colônia não tem em mais nenhum outro lugar. Né? Talvez você po possa até encontrar, por exemplo, uma cuca italiana na Itália, uma cuca alemã, né? mas é, os produtos é, no Estado, eles é, não tem uma outra região, uma outra cidade que tem os produtos é, tão diferenciados como tem na Quarta Colônia. E o artesanato também da Quarta Colônia é muito peculiar, é muito interessante, porque, como são é, coisas muito tradicionais, né, é, não, não atravessaram cidades, ficaram ali com os imigrantes e com os seus herdeiros. Então, é muito interessante. E são coisas muito bonitas. Né? Vale a pena É algo que vai passando de pai e mãe para filhos né, Vai passando de geração para geração Sim, e o interessante Que a gente sempre teve uma preocupação Com a sucessão familiar E isso já está acontecendo Então muitas vezes os filhos Saem para estudar Mas voltam Porque a qualidade de vida de uma cidade pequena É muito diferente de uma cidade grande né E hoje Com a globalização E mesmo estradas e, e internet a gente consegue é, chegar né, é, em vários cantos Então isso está sendo bem interessante também Porque a gente já está vendo essa volta dos filhos Para essas propriedades rurais Continuando, muitas vezes, tecnificando, modernizando Mas continuando a tradição Isso é o mais importante Que legal, professora Uh, minha próxima pergunta, a senhora já veio falando sobre isso, né? que é sobre o papel da universidade uh, em auxiliar né, esses uh, produtores na prática do, do empre empreendedorismo. Uh, como você enxerga essa questão? Olha, a universidade ela tem é, toda a parte teórica e ela tem é, toda essa parte de poder atuar mesmo na, nessa parte. Né? Ela consegue atuar nessa parte de é, fazer um empreendedor, ter bastante sucesso. E isso é muito interessante, porque, é, muitas vezes, quando a gente chega na propriedade, eles têm um produto bom, eles sabem fazer um produto bom, são pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes, para os professores da universidade, são muito simples porque isso aí é, é, é, é a matéria da sala de aula. Então, a universidade ela vem desempenhando um papel muito grande e ela vem desempenhando um papel muito bonito nesse desenvolvimento regional. E, junto com o desenvolvimento regional, como eu falei para você, né, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. É, eu, eu tive a oportunidade de, ver, de levar a alguns empreendedores para Porto Alegre, para visitar a, a, a, a algumas empresas onde vendem utensílios, vendem equipamentos. E muitos nunca, nunca tinham saído do município. Então essa outra visão, né, de mundo a universidade também proporciona. Então a universidade, além de acolher, né, ela ensina, ela repassa esse conhecimento, ela transfere esse conhecimento. E isso é uma grande alegria, né, que professor não quer ver, né, o seu discípulo, né, é, aplicando tudo aquilo que ele ensina. E outra coisa, né, Luiz, sendo melhor que ele próprio, né? porque o nosso sonho é que os nossos pupilos sejam melhores do que nós. Né? Então, é muito gratificante. E a universidade tem conseguido, é, com até a pró-reitoria de extensão tem ajudado muito, muito mesmo é, nessa conquista. Que legal, professora, acho que uma palavra chave, uma expressão chave que você disse é melhorar a qualidade de vida, é muito importante isso. Sim, é, e melhora, Luiz, porque assim você pensa, ah, não, vai mudar muita coisa... Não é mudar muita coisa, é mudar pequenas coisas, pequenos hábitos. Né? Aristóteles já dizia que é, a qualidade, ela advém de atos né, repetidos e bem feitos, né, com excelência. Então, é isso, é isso que a gente ensina e é isso que a gente repassa para esses empreendimentos na nossa lista aí de empreendimentos hoje eu acho que tem em torno mais ou menos com certeza com certeza 180 empreendimentos né Alguns né, não ainda não estão legalizados mas logo logo vão virar um CNPJ Que legal <risos> professora e qual que é a importância dos geoprodutos uh, para o desenvolvimento local? Muito importante, porque o que, que acontece? São cidades pequenas, né? e essas cidades pequenas, como eles, eles produzem dentro das cidades e tentam vender dentro da cidade mesmo, há uma competição muito grande. Então, às vezes, um entra em conflito com o outro. Agora, quando você tem um produto que é um geoproduto com selo que ele pode vender fora do município ele abrange um maior número um maior número de pessoas né e, e essa venda ela vem com outras expectativas também então muitas vezes o desenvolvimento de novos produtos que não vão competir com os já existentes na cidade né então como eu falei para você é, ali dona francisca tem uma cervejaria né eu não vou falar o nome, mas a cerveja dele é a Tecodonte. Ele tem essa cerveja exclusiva pra, a, pro, como gel produto, mas ele tem várias outras. Então, uma venda vai puxando as outras. Porque eu não entendo muito de cerveja. O meu negócio é leite, não é cerveja. Né? Mas é, tem a Ali, tem a Pilsen, tem a não sei o quê. Então, muitas vezes, a pessoa quer experimentar todas. Vai para comprar uma, mas acaba levando outras. E isso é, é uma cascata. Leva a cerveja, já leva o salame, já leva o queijo. Bah, mas eu estou com fome, um salgadinho, agora vai fazer bem. Então, é uma cascata né, é, que... Pode, pode ser assim, atrelada a várias outras vendas. E com a união, eles têm bastante união, o pessoal ali da Quarta Colônia. Eles levam, muitas vezes, o produto até do concorrente. E isso é muito interessante, porque não é só um que cresce. Né? Aquilo não é só para ele, é para todos. E isso aí é desenvolvimento regional. Né? Sai das fronteiras, né? sai do município. Que legal, professora. E agora, com essa questão do, da certificação dos geoparques aqui, tanto da Quarta Colônia quanto da, de Caçapava, uhum. acaba que os geoprodutos e os geoparques são uma via de mão dupla, né? um auxilia no outro. No outro. É, Luiz, eu tinha uma frase para eles, né, que é uma frase que eu acredito mesmo. Eu falava, quando eu chegava na propriedade, ou mesmo nas reuniões, né, ou quando estava se preparando é, para, para o Geoparque, eu falava assim, é, o que, que o turista espera quando vem visitar uma empresa ou quando vem visitar um lugar assim, pitoresco? Ele espera comer bem e sair vivo. Né? então esse sair vivo, sobreviver após a, a visita num lugar assim, já é a nossa responsabilidade, porque antes é, ter o produto, principalmente alimentos, ter qualidade parecia ser um diferencial, né? não é um diferencial. A qualidade é a obrigação da empresa, né? é, produto seguro, produto com qualidade é a obrigação. E isso o pessoal que está trabalhando conosco no, no projeto, eles têm isso como, como uma, uma missão mesmo. Produzir produtos com qualidade e com segurança alimentar. Perfeito, professora. E como que os geoprodutos se relacionam com a questão da insegurança alimentar? Hum, é que a, a, a insegurança alimentar... É, hoje ela é vista como a falta... É, na verdade, não é só a falta de alimentos. Né? É, é, populações com insegurança alimentar pode ser ou a falta de alimentos ou a maneira de se alimentar é, errada. Né? Então, se alimentando muitas vezes de porcariazitos, se alimentando de coisas que não são nutritivas. E esses geoprodutos, e mesmo dentro do projeto geoproduto, nós temos é, batido nessa tecla. Produzir produtos que venham agregar é, nutricionalmente para o consumidor. Claro, né, Luiz? A gente gosta de uma cuca bem recheada, alguma coisa assim, né? Mas não é uma coisa que eu vou comer três cucas, né? Então, é, matéria-prima de qualidade, processo. Com, feito com qualidade, com rastreabilidade, e, principalmente, é, é, aplicando as boas práticas, nós temos um produto de qualidade e temos um produto que não causa essa insegurança alimentar, né, pelos dois motivos. Ah, e, falando nos empreendimentos né, e relacionando com a insegurança alimentar, isso é bem interessante, porque é, os empreendimentos eram muito pequenos, né E tem eh, ali, tem alguns, eh, tem um hotel que é muito grande e que ele trazia muito produto de fora, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e mesmo de São Paulo. E hoje, essa rede, ele compra da Quarta Colônia, e se ele compra da Quarta Colônia é porque ele acredita na qualidade. Acreditando na qualidade e os produtores da Quarta Colônia vendendo, a tendência é que eles não tenham, não passem por essa insegurança alimentar. Que não legal, é? professor, a Quarta Colônia fica autossustentável. Autossustentável, não, e com produtos de qualidade, né? e é tudo, e é tudo que, a, que um turista quer. Vir visitar e sair vivo. Né? Legal, professora. É. Uh, e como que as pessoas que estão nos acompanhando podem encontrar esses geoprodutos? A gente já falou aqui né que quinzenalmente no Royal, mas você pode falar um pouquinho ah, sobre, mais sim, sobre isso? É, sim, podem visitar. A, ali a página do Geoparque, Geoparque Quarta Colônia, onde estão listados todos os empreendimentos que têm o selo geoproduto. Né? É, todos os empreendimentos que têm o selo geoproduto, eles são legalizados e cumprem é, com a legislação pertinente. Então, são produtos assegurados. E de 15 em 15 dias, agora, na, no, segundo, na, no segundo final de semana de novembro, né? E daí também, no, no último final de semana de novembro, é, no terceiro piso do Royal Plaza Shopping, a, tem a mostra da quarta colônia. Estão todos convidados. Tem degustação. Que legal. Fica o convite, então. Fica o convite. Professora Neila, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista para essa conversa tão interessante. Obrigado, Luiz, obrigado por essa oportunidade e, quem sabe, a gente possa um dia visitar lá né? e fazer uma visita em loco, você vai gostar muito. Muito obrigado, Luiz. Com certeza, professora. Este foi o TV Campus Entrevista sobre os geoprodutos. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria.